Ah, fica assim. <risos> Ele morreu! Meu. Aí, liga embaixo? É assim, ó. Ah, é aqui é. Não, aqui, ó. Não. <risos> ei, ei. Carne, só trema a carne, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deu choque? Ele tacou, tá tacou o bicho. Tá com... Ah, mas não, não. Precisa... Não, é porque se vai levar. Olha pisara aí. Tá melado isso com todo mundo. Não é máscara. Mas é não, não, tô... toma, toma, toma, Macho, toma, toma, toma na mão dele, ai, ai, Matou. Deu choque. Não quero mais não. Não, não dói não, só trema a cara. Morri. Morri. Ai, ai. Fala galera tudo bem Hoje errou o levushot. Como é que vai funcionar esse negócio? A gente tá com essa arma de choque aqui, ó. Galera, a gente tá aqui hoje com o... Com o... E o... Gustavo. Eu muito feliz. Eu feliz, mano. Vai logo, Meu Jesus Cristo. Se eles erraram... Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Se inscreve muito, muito mesmo. Ativa o sininho aqui do lado. E, ó, compartilha pros amigos em geral, beleza? Então segura aí, vamos que vamos. Gustavo é eu, viu? O burro ele fez a pergunta pra mim, eu, fala, eu respondi para ele. Aí, se ele se cair nele, ele ia responder. E eu vou levar o choque. Morreu. É também. A primeira pergunta é: Qual é o youtuber que tem uma posta para na meira? 3, 2, 1. Resente. Resente. Resente. A resposta está é... em. Bota a perninha pra cá, os três, ó. Ei, peraí, é o E do cofre. É, né? É o E do cofre, é, né? Ele pode ele pega, mano. Poxa, vai vai, não perna, não. Vai. na live. Bota a Aceita só lanterna, mano. Pronto, é, vai. Você dá a lanterna. Aqui, ó. Cuida. É, tu pensa que eu não. Bora, Márcio, vai, bora, mano. bora. Tá rolando a gravação, lá, Deixa eu devagar, falar. Eu sei eu tô dizendo. Não, Ilhinha, mas vai primeiro, não, vai. Eu vou tô... lá. Vai, eu vou primeiro. Vai. Bora, bota com aí. Bota. Não, fica assim. <risos> Bora, bota a perna, bota a perna, bota, bota a perna, bota a perna Encontre, menino, encontre, bota a perna, olha a perna aqui, ó olha a perna, olha a perna é, é. Mas tu viu o que eu pensei, tu viu o que eu pensei, eu sabia que era, tu viu o que eu pensei, eu sabia, minha tu minha é é. eu fui pensar na resposta assim, mas <risos> Mas eu que o cão é burro. <risos> e a segunda pergunta é: quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. 60, 60, 60. 60 minutos ou 60, 60 segundos? Ou é, uma... Ah? É, uma é uma hora. 60, ah? Minutos. Ah? 60, minutos. Ah? 60 minutos. Como é? é? Ele Como é? Falou é? em, é? em é quanto? Ele falou é quanto? Em segundo. É quanto? É. Em <risos> em eu falei minutos. Falei minuto, ele que esse um minuto aí. Oh. Bota a perna pra cá, menino. Encosta é, aqui, é, é, aqui, é, é. aqui, ó. Encosta aqui, é, ó. É, ó é, uma hora, é. uma hora, uma hora. Tem, tem, 60, tem. Minutos. Fala assim. é, tem, tem 60 minutos. Ele falou 100 segundos. Dá, não, 100 segundos. Então, cuida, menino, aqui, ó. <risos> Ei, deixa a perna, deixa a perna. Deixa <risos> a perna. Vai a chama, vai a chama. <risos> vai a chama. <risos> A segunda é como é a história? Ele disse que uma hora tem 120 segundos. Ou oh, minutos. Galera, é o seguinte. E a terceira pergunta é Qual o nome da namorada do Rezende? Virgínia. vizinho, Virgínia. Ah. Essa pergunta foi feita os três. Quem respondeu primeiro? Hoje, mano, quem, respondeu, hoje. quem respondeu primeiro foi o tá Cauã. Hoje, tá aí lá, foi tipo tá assim, hoje. ó. Uma, duas. Então, quem é que deve levar o choque aqui, Cauã? Todos os dois. Pronto, não, fechou. Não, não, fechou. Não, não, é assim. Mas aí, ó, o seguinte. Lá na loja não, hoje. Ó, o que eu falei? Eu falei, tem que responder os três na mesma hora, é, não aí, foi não? eles pensaram. Justamente, vocês pensaram, ó. Fui pensar, aqui, não, pensar, ó. Calma, vocês pensaram. Não, bora. Bora, bora, bora. Bora choque aqui pra você, Leguinho, é, Encosta. Pode deixar Encoxa. eu dar o um choque em mim? Não. Deixa eu ver você não vai dar o um choque. Bora, Calvinho. Claro. Da próxima que errar, eu vou dar no Cauã. Eu um vamos fazer é. é o seguinte. Quem vai dar o choque é o Cauã. Pronto. Não Toma deixa aqui. Não, Cauã. Ó, quem vai dar Lê, o Lê, choque Lê, é Lê, o Cauã. Então. Bora. vai? Calma, vai mais pra lá, xiii, xiii. vai mais pra lá. Vai mais pra lá. X, X. Calma, vai pra é é aquele lado ali, Camão. Não, aqui, né, mano? Aqui, daquele lado. Fica aí. Eu vou ficar no meio, galera, Sim, né? Sim, arriscar na câmera, no meio da câmera, mano. Vai. Se liga. Tá bem aqui, ó. Vai, mano. Vai. Vai, cara. Vai, encosta, mano. Vai, encosta, calma. Ele encostou, não encostou, não. não ei, valeu, não. Valeu, encostou, valeu não. Encostou, não. Vai. Encostou, não. Vai, vai, então, pronto. Você, você, você, você vai. Cabelo. Você, você, você. Encostou? encostou? Pronto, encostou. encostou! Agora, agora eu encostou, já, eu já isso! Ficou até, até o cabelo, olha. Tá ali? É. Vai, encosta é. lá, ali, ó. Ali, é. Tem é. que tem ser ali, ó. É. Ali, ó. Pra é. lá. Pra lá. Cuida. Cuida, menina. Peraí. Deixou, não. Deixou, não. Deixou, não. Deixou, não. Deixou, não. <risos> tá cara, não gostou não, gostou não 500... <risos> Deu certo? Dá pra cá então Seguinte Quarta pergunta é Quanto é 1 mais 34 Mais 5 menos 455 45. 3, 2, 1 um, Faz de novo, novo. 405 Faz de novo como é menos 400 e tanto Como é que vai dar? Ai, tu é doida mesmo, né? menina? Não tem como não. Olha aí. Ele olhou. Não. Não vale. De novo, reformulando, ó. Ah. Pra quem disse, pra quem disse menos que, não, que não tinha como. Menos, como não tinha mais. Como não tinha como fazer isso, ó. É 1 um mais 34 mais 5 menos 455. Sim. É quanto? Só quero saber a resposta. Pode ser. Pode ser. Quem foi o que falou primeiro que acertou? Não, mas você não me disse eu não entendi. Não, não, não. Ó, oh, ver... eu falei bem explicado, bem explicado. Se eu não Macho, tivesse o explicado. Ó, né, meu... oh, seguinte, Jair vai dar. Falei aqui, ó. Sou, sou madeira, é agora. É é, tá nervoso, tá né foda, aqui, foda aqui. Vai. Mas, devagar, mano, o negócio de. <risos> Ele nem apertou ainda, mas Vai lá. no fim. Vai, vai encosta, choca, né? encosta o choque, encosta. Ah, encosta, encosta, encosta. Não, não deu, deu, não. Deu não, deu não, deu não, deu não. Deu, não. Não, deu não, deu não, deu não. Costou não. Vai, vai. Tem não, tem cara, não. Quero, não. não, tem não, tem não. Cadê? Doida. Vai, moçada. Vai. Quero que tu dê com força. Machin cauca. 3, 2, 1 e pau nele! Ui! Deu choque, não, deu? Ô, ô, ficou com cabelo, olha aí. Vai, vai, vai. Calma agora. Não dá pra segurar, não, viu? Vem, vai pra lá, Jats. Pronto. Segura. Segura. Não, valeu não, valeu não. Valeu não, é? Valeu não. Pegou ou não. Não, não. Não, tá... não pegou? não, Pegou ou não pegou? Pegou não. Pegou, não. pegou, não. pegou ah? não. Eu sou o juiz. Pegou pegou, pegou, pegou, pegou, aí segurou minha pele. Vem, Pegou, não, pronto, pegou? pronto, morreu. E me foi dois, aí você pegou a minha perna. <risos> em mim <foi> dois <risos> também. Um... Minha perna Quantos segundos eu, eu, tem uma hora? Do jeito. Eu cara, não. Vai, tá. Vamos ver aqui agora Deixa, eu... Ei, mas é sério, como mas, tá suando, cara? cara Vai, Aí. eu tô passando, é mal Tá suando mesmo o cara, mano se liga, mano. Ei, mas não tá aparecendo o Gustavo aí. Tem mais pra cá, Gustavo. pra cá, tem mais pra cá. Para, para, para. Vai agora pegar calma, um porque tá cortando pode tirar um assim, pô, gira a câmera, gira a câmera. Gira a câmera tá, não certo, certo. Tá, da da ser, da tá pegando o Gustavo? Tá, agora tá. Olha aí o machuinho aqui. Tá, só que, que tá que metade do, do, do Gustavo. Não, só, aí, só Aí, tá bom, Aí, me tá bom, tá bom. Solta o celular ali, ó. para jogar para pra cima e não cai no chão. Vai, vai. Esse é o último choque que eu vou Bota a perna, cara! Não, bote de lá dentro. Tá a... ah, é, eu vou Esse entender. é o último choque do vídeo que eles perderam. Então, tipo assim, ó. <risos> se você quer ver mais vídeos assim, ó, comenta aqui embaixo <risos> mais <risos> vídeos assim, porque a gente vai trazer muito conteúdo legal pra vocês, beleza? Então se liga aí no choque que o Gustavo vai levar, porque ele levou a primeira pergunta. As... Aliás, a última pergunta, não foi? Não acertei nenhum. Ei, não, valeu não. bota dar que nem gostei. <risos> Nem gostei, mano. Vai, vai, não, de... Eu tô passando mal. <risos> bota a perna aqui, mano. Valeu, valeu, valeu. <risos> valeu, valeu. Valeu, tu bota perna. Vai, valeu. perna aqui. Bota a perna. já valeu. Já fica. valeu, mano. Valeu, não. Valeu. Valeu. Valeu. Valeu. Olha, eu não não. Me <risos> Pronto. Vai. Próximo. Vou Pronto, não Eu prometo, eu juro Não, eu não acredito nessa hora. Eu juro, eu juro. Eu juro eu juro Mano, Eu juro não... que é o um momento vou fazer isso aqui, ó. <risos> Aê, aí, <risos> aí! pronto, aguarda ah. lá, aguarda lá. É. Galera, é o seguinte, da, espero da que, da que vocês tenham curtido, se você curtiu já sabe, deixa aquele like, se compartilha esse vídeo com seus amigos, se você quer ver, assim ó, vídeos desse naipe aqui no canal, comenta muito aqui embaixo. Aqui. Comente não que é ruim <risos> E o primeiro de tudo, vocês tem que fazer ó, é ó. Inscrever no canal, e like. E aí, Gustavo? Aperta o sininho, sai do meio, sabe do me nada. Não esquece! <risos> não esquece, galera, beleza? É isso, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Fui! É. Olha macho, não tá não! Descarregou! Ele, ele me dar um choque, galera. Só que eu peguei, ó, e fiz um negócio aqui, isso aqui, tá aqui. Olha aqui, tu é doido? Não, vai, vai não, vai não, cara, não, cara. não Gustavo. Vai não, vai é. não, é. não vai é. não, é. só no pé, só no pé. Ah, não, segure, não, daí. Segure. Daí. não segure, pode não, não segure. Vai tirar a chinela. Não segure, ei, é rápido, viu? Pois vai, Olha aí! Oi! É isso.